Olá, queridos alunos, estamos de volta para dar continuidade a, este nosso, a esta nossa série de aulas. Então, especificamente na aula passada, primeiro, no primeiro tema desse, dessa série de aulas, nós falamos um pouquinho sobre a introdução ao AutoCAD. Tivemos o privilégio de conhecer alguns dos aspectos básicos do AutoCAD. Então, aqui nós temos novamente né, o nosso a nossa área gráfica do AutoCAD a interface do AutoCAD e queremos dar início então ao desenho, né já falamos, já tivemos um blá blá blá tremendo ali, agora vamos para o aspecto prático efetivamente e como cada uma dessas ferramentas vai ser utilizada no processo de desenho. O primeiro aspecto aqui que eu quero já guardar, vamos para a opção guardar como, como exercício para nós durante este, esta série de aulas. Eu já fiz um pequeno esboço, né, e esse pequeno esboço é o que estaremos a desenvolver durante o processo, né, das nossas aulas. Já vamos ter aqui uma varanda, ao entrar apanhamos a sala de estar, cozinha. Vamos ter aqui uh, uma área de serviço, uma dispensa, com uma pequena janela para lá. Vamos ter um quarto, WC e outro quarto. Portanto, estamos a falar de um T2. Aqui está mais ou menos uma das perspectivas, não está super detalhada, mas é simplesmente como um elemento ilustrativo. E uma das fachadas, na essência, a fachada t Vamos essencialmente pegar nesse esboço e arrastá-lo para dentro do nosso autocad. Para evitarmos ter que desenhar tudo de forma aleatória, vamos trabalhar já por cima, já por cima deste esboço, né? Aqui aparece a nossa a nossa imagem, né? A gente pode aumentar, reduzir, aumentar, reduzir especificamente. E portanto vamos dar um clique. Se você reparar, eu vos falei no início do, do, do, do nosso curso, não me detalhe de cada comando, pois eu quero que você aprenda cada comando na prática, né? não assim de forma, de forma teórica. Por isso que eu não deixo. Mas esse elemento aqui só acontece porque temos um comando chamado orto desativado. O orto é este comando aqui. O orto é este comando, ok? Orto. Se eu ativar, ele também ele pode ser ativado com o atalho na tecla F8. Se eu ativar, então já vai acontecer algo diferente. Vou dar mais um clique e automaticamente temos o nosso o nosso desenho. Mas se você perceber, o desenho não ficou na, na, na posição mais desejada para se desenhar. Então eu vou selecionar novamente o objeto. Ele vai me aparecer aqui algumas das configurações. Se você reparar, ele abriu essa aba imagem, né? onde a gente vai ter outras outros painéis dentro dessa aba. Vamos clicar para a aba Homem, especificamente. Dentro da, da aba Homem, vamos selecionar no Rotate. O, comando, o atalho do comando Rotate é, na essência, R. né A gente clica no R e dá Enter e automaticamente a gente pode rotacionar que voa nosso, a nossa imagem nesse, nesse caso específico. Né? Portanto... Aqui nós temos a nossa imagem. Agora, o que eu quero efetivamente fazer é passar linhas por cima da planta e posteriormente levá-la à escala. Mas para isso, eu preciso primeiro criar alguns layers. É muito importante que você, ao começar um desenho, crie layers. Ou, ou talvez, uh, tem casos específicos em que você já tem um arquivo. Você simplesmente quer desenhar dentro daquele arquivo. Mas como aqui eu quero uh, te ensinar especificamente a começar tudo de zero, né? portanto, você vai ter que criar os seus próprios e também atenção que sempre que a gente importa um arquivo autocad de um de um lugar para o outro especificamente ou de um arquivo antigo para este arquivo novo automaticamente você também importa os layers daquele arquivo ok por isso se você se dá com o caso ao importar um, um arquivo de, ao, ao importar um arquivo ao importar um arquivo e você dar especificamente com esse tipo de situação não te desespere pois que isso é muito normal. Então, nessa ordem de ideia, nós vamos aqui no painel Layers e vamos aqui em Layers Properties. Layers ou propriedade dos Layers, traduzindo em português. Eu clico sobre Layer Property e automaticamente ele me abre essa janela. Essa janela eu vou ter especificamente alguns elementos. Aqui é para criar um novo layer e aqui é para frasear. Esse termo frasear eu nunca consegui encontrar do português de forma mais simples, mas é frasear. Não, não vai nos interessar muito agora, pois que não vamos precisar usá-lo por enquanto, e depois temos o delete layers, okay? portanto vamos usar este e este, este para criar o um novo e este para deletar, mas se você perceber, nós temos já aqui dentro da aba o layer zero, este layer é o layer específico para qualquer tipo de desenho que você faz quando não especificas o layer apropriado, e este layer não se apaga, esse deve permanecer aí efetivamente, portanto para o nosso caso aqui nós vamos criar um novo layer, new layer, e este layout nós vamos intitular o de eixos, pois que os eixos são os elementos primordiais para começarmos um projeto. Portanto, dentro uh, desta mesma aba, a gente tem a opção ON, que quer dizer ligar. O PHRASE, né? esse PHRASE aí quer dizer isolar, de maneira, de maneira mais, quer dizer, numa linguagem assim, terra, -terra. Temos o, o, o tipo de linha. Temos a espessura da linha, line wipe, e temos a transparência da linha e posteriormente o estilo de plotagem. Vamos ter plotagem e new phrase. tanto, aqui nesses elementos específicos, nós precisamos sempre nos ater ao criar um novo layer, nos ater às seguintes questões. A cor, tipo de linha. Dentro do, do, do, do, dos desenhos, existem configurações apropriadas de desenho. Essas configurações devem ser respeitadas, que são as famosas normalizações, ou a graficação arquitetônica. Importante é importante respeitar esses aspectos. Quando estamos a falar de eixo especificamente, naquilo que tange as regras do desenho, o eixo deve ser traço, ponto, linha, ok? Traço, ponto, linha, ou traço, ponto, traço, traço, ponto, traço. Portanto, aqui a gente já vai definir o tipo de linha. Portanto, ao clicarmos sobre uh, o tipo de linha, né? Neste caso, é linha contínua. Essa vai ser a linha padrão. A gente, como para os eixos, não é linha contínua. A gente vai para aqui, Load. Né? O Load vai nos abrir vários tipos de linha. Okay? E vamos, então, buscar a linha que estamos, estamos almejando. Neste caso, é essa linha aqui, que traça o ponto linha. Ou essa aqui de baixo também. Também pode ser usada essa. E vamos dar OK. Automaticamente, ele vai acrescentar as linhas a linha contínua que já existe aqui dentro do Line Type. E vamos dar OK. Assim, selecionamos nosso tipo de linha, especificamente, traço ponto linha. Depois vamos ter aqui o Line Wipe, que nesse caso é a espessura da linha. Para, essencialmente, os eixos, a gente vai utilizar 005. 005 vai ser a linha básica, ou talvez 009. Né? Entre essas duas e o 0013, depende muito de, de como você vai configurar o teu desenho Mas normalmente eu prefiro utilizar o 05 E clico OK Vamos criar outro layer, que vai ser o layer de parede corte Dentro de parede em corte, se você reparar, uh, o type line permaneceu com a mesma linha aqui É parede contínua, ok? Vamos dar OK E para o line wipe, que é a espessura, né? normalmente eu uso para esse tipo de parede 50. Por que, que eu uso 50? Porque estamos a falar especificamente de uma parede é, interpretada ou, ou representada, cortada. E tudo que é cortado no desenho arquitetônico tem uma espessura diferente em relação às outras paredes que não, que não passam o corte. Isso está claro? Que isso esteja bastante claro. Vamos criar o próximo layer que são paredes, paredes em, em vista. Este tipo de parede também é contínua, okay? é contínua E a espessura é também 0,5 é Semelhante ao eixo Portanto é importante que eu também uh, veja já as, as letras Isso também vai facilitar muito a definir que linha realmente a gente está né? É muito importante Eu gosto de usar aqui branco, né? white Vamos aqui utilizar uma cor também distinta, um azul ok? Aqui nós temos essencialmente três layers criados o próximo layer vai ser especificamente. Vamos aqui, imagina. São muitos layers que nos faltam ainda para definir. Mas precisamos aqui de ver. Vamos lá ver. Janela. Janela. Vamos criar outro. Porta. E o próximo vai ser materiais. Materiais, ok? Aqui, aqui estamos kit, né? Portanto, as portas vai ser 05 também. Mas vamos definir uma outra, uma outra cor. Tanto as portas como a janela. Vai, a cor vai ser 42. Um, portas. Por 42 materiais vai ser o white, okay. Vamos colocar mesmo white, nesse caso branco e ok. Portanto aqui temos né os nossos layers básicos criados. Então vamos dar vamos dar vamos fechar né essa aba e ok voltamos para o nosso nosso desenho. Portanto na aula de hoje simplesmente aprendemos a criar os layers né e então na próxima aula vamos juntos já aprender a traçar as linhas e então darmos início a todo este processo. Aquele um abraço grande. Nos vemos na próxima aula. Bye! <música>